Uma empresa terá que pagar 12 mil reais de indenização a um trabalhador que sofreu dois acidentes ao utilizar uma fornalha no primeiro ele teve a mão esquerda prensada na lenha ao alimentar o fogo em consequência deste acidente ele chegou a ser afastado do serviço só que quando voltou se machucou de novo teve a mão prensada nas engrenagens da máquina dessa vez teve que passar oito meses afastado passou por cirurgias e tratamentos necessários para a recuperação. A empresa chegou a culpar o trabalhador pelos acidentes, dizendo que ele sabia manusear a máquina. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho não entendeu assim, e ao julgar a questão, concluiu que os acidentes aconteceram pela conduta negligente da empresa. De acordo com a decisão, o trabalhador é que não teve o treinamento necessário para a função que exercia e nem sequer recebeu ferramentas ou materiais adequados para o trabalho.